Fala galera, Leandro Fonseca aqui, gravando esse áudio, esse vídeo para vocês para falar sobre o nosso primeiro evento é, de confraternização da nossa equipe aqui em Passo Fundo. É incrível, foi organizado pela Fab Marins. É extraordinário como esse negócio, vão trazendo lideranças com atitudes, com o mesmo objetivo, foco e as coisas vão acontecendo. Isso é realmente incrível. Mais de um ano depois a gente fazendo um evento para toda a equipe pela atitude. É, de uma liderança que é da FAB, tá de parabéns, eu estou muito ansioso para chegar lá ver como que é o local encontrar as pessoas, pessoas com os mesmos objetivos, pessoas focadas, pessoas com sucesso, pessoas concentradas naquilo que a gente está construindo, e isso ger gera uma sinergia, gera algo muito legal. Bom, você que não pode estar tá participando do evento, você que mora em outra cidade, você que não mora próximo da nossa região, ou até mesmo você daqui de, da nossa cidade que não pode estar, tá, eu quero dizer que eu vou estar tá filmando tudo, gravando tudo para compartilhar com você, espero que seja muito legal. E espero, inclusive, que se você é uma liderança de outra cidade, outro estado, outro país, é, você tome essas atitudes também de convidar as pessoas, confraternizar. Isso é muito bom, isso gera uma sinergia, isso vai ser maravilhoso para todas as pessoas. Bora lá? Vamos, vamos conhecer lá o espaço, então, e vamos ver como é que vai ser esse domingão, esse churrasco? Churrasco. Play by USB drive. Hum, para lá, foi <risos> demais Chegando, gravando, conversando, tá até tá, os nossos, oh, nossos diamantes, chegando, olha os nossos Chegamos. diamantes. Diamantão chegando! Oi, Oi? Cadê? Cadê a cadê nossa? Uhul! Bom chegando. demais, bom Eê. demais, bom Eê. demais! Eê. Top, elia. top, top! Boa, legal! É. Tch... Chegando. chegando! Tudo aí. bom? Vamos lá, vamos continuar? Espaço para a galera, para a criançada, depois a gente vai filmar mais. Vamos conhecer mais a galera aqui. Olha aqui, mais gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou gravando tudo gravando tudo aqui. <risos> A pessoa que achou, olha só que olho coisa né? quer me pegar? Você botou o povo para trabalhar Mauro? Mas claro, como que não? Ah, olha. Então, que tudo que... fazendo, ah, tudo tudo por conta do Mauro Olha lá que churrasqueira bonita. Não tem problema, já tá e tá quase pronto. É? Hein? Se demorar muito perde, né? <risos> Boa. Vem, vem! O Vierão, só no chimarrãozinho. O amigo aqui se apresenta. Como é que é o nome do amigo? Oi? O Alencar. Vamos falar com o churrasqueiro agora, mano? Vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é que tá com a mão na massa aqui? Aqui, quem, quem coordena tudo é o nosso amigo Macarini, hein? Macarini? Tudo bom, Macarini? Vamos ver a churrasqueira e saber? E aí, churrasco é da galera da guiné leia, um churrasco feito a leia, a leia, a leia meu! Churrasco é. feito a lenha, se você não vê, no passo tem que estar, né, Márcio? Certamente, certo. É. Deixa um recado aí. Show de bola, pessoal, estamos aqui, curtindo aqui uma confraternização muito legal, aqui para cada vez mais unir mais essa família aí maravilhosa, pessoal. Estamos esperando todo mundo, ou nesse ou no próximo aí. bom demais! <risos> Fala galera, bom demais, a gente está acabando é, o nosso churrasco, o dia foi realmente incrível. E, ah, eu me senti um dia incrível. O pessoal vai dizer aí o que, que acharam da confraternização é, do nosso churrasco, uh, enfim, o que, o, que, o que cada um achou. Estava bom bom demais? É isso aí, são momentos assim que são especiais para nós todos, nós como a nossa família de Onés. São nesses momentos também de confraternização com toda a nossa família, com nossos amigos e isso é bom demais. Você tem que vir para conferir, é bom demais. Todo mundo aqui é lindo, todo mundo usa esses produtos. É por isso que a gente é assim iluminado. obrigada pessoal por, por tudo assim. E hoje a gente vai estar iniciando um processo de multiplicação. No próximo, com certeza, cada um vai trazer mais um, mais dois. E logo a gente não vai ter espaço de tantas pessoas uh, empreendedoras e carinhosas como vocês aqui com a gente. Obrigadão. Bom demais, valeu galera!